DENTES DE FELICIANO CUSTAM 157 MIL REAIS PARA A CÂMARA Não, não, não de sacanagem, não. Enquanto boa parte dos brasileiros mal tem acesso a tratamento médico de qualidade, o que dizer então de tratamento odontológico, a Câmara dos Deputados, ou seja, nós, os otários dos brasileiros pagadores de impostos, embolsamos o deputado pastor Marco Feliciano e acredite se quiser, 157 mil reais referentes a um tratamento odontológico feito por ele De acordo com o parlamentar ele teria bruxismo E precisou corrigir o seu probleminha de articulação na mandíbula E reconstruir o seu sorriso com coroas e implantes na boca O deputado reconhece que o valor do seu tratamento ficou caro mas que foi para sua saúde, para poder trabalhar e não por estética. E como, onde ele trabalha, ou seja, na generosa Câmara dos Deputados, existe essa alternativa, ele fez o tratamento, concluindo que não haveria crime algum nisso. É deputado de fato, se não houve superfaturamento nesse tratamento e ele poderia ser feito pelas regras da Câmara, não há crime algum mesmo. Mas será que é ético gastar essa grana toda com isso, mesmo recebendo um super salário de mais de 33 mil reais e sabendo que mais de 16 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente na boca? Acho que não, né? Hashtag, rindo da cara dos otários dos brasileiros.